As pessoas gostam de ficar julgando as coisas, deixando opiniões aonde nem deveriam. Mas nesse hábito de meter o nariz aonde não devia, de ficar julgando as coisas, faz com que elas simplesmente esqueçam até mesmo de cuidar das suas próprias vidas. Porque são pessoas tão infelizes que para encontrar graça na vida, se entremetem na vida do próximo e ficam especulando o que as pessoas estão fazendo e conquistando. Para tecer críticas sobre isso, e vai por mim, em grande parte das vezes, são comentários nada agradáveis. Esses indivíduos são aquele tipo de pessoa que, diante de certo assunto, falam tantas anarquias e tantas coisas sem fundamento e sem sentido, que, na boa, é de ficar abismado com tamanha imbecilidade. Elas pensam totalmente diferente do que seria lógico e formam julgamentos que nem sequer fazem sentido. Por exemplo, essas antes de conhecer uma pessoa nova no meio em que convivem, já batem o um olho em tal indivíduo e formam pré-julgamentos, que somente levam em consideração o que elas desejam enxergar no outro, e não fatos reais sobre esse, ou ainda a experiência obtida através da vivência, que essa pessoa possa vir a ter ao lado desse indivíduo, para saber mais sobre as qualidades e defeitos. O que seria o mais ideal a se fazer, antes de julgar uma pessoa somente pelo que ela aparenta ser? Enfim, se compararmos isso com uma informação, seria algo do tipo, uma informação manipulada, buscada em fontes não confiáveis e repassada para as pessoas sem nenhum senso de criticidade sobre o assunto, então é evidente que são informações enviesadas, sem nenhum senso de discernimento quanto a isso, mas bom, voltando à questão, Além do fato dessas pessoas terem esses preconceitos, elas podem até mesmo ficar exteriorizando isso para os outros indivíduos. E caso você seja uma pessoa sensata, não dará ouvidos a isso porque sabe que essa pessoa não está levando em consideração informações e fatos que são triviais para isso. Somente está enxergando o que ela deseja enxergar, sem comprovar nada de seus julgamentos antes de formar as suas opiniões. Logo, é claramente possível identificar quem são esses tipos de pessoas, porque diante da sua experiência com alguém, ficará evidente saber quando estiver diante de uma informação distorcida sobre esta. Enfim, o que quero demonstrar nesse vídeo é que muitas das vezes estamos diante de pessoas assim, ou até mesmo podemos ser esse tipo de pessoa, porque isso não se dá somente pelo fato de formar pré-julgamento sobre pessoas, também pode ser por repassar informações sem antes mesmo, analisar ou procurar saber se são de fontes confiáveis. E isso nos leva ao erro, já que nessa atitude só se encontram fatos distorcidos e que podem prejudicar até mesmo quem não deveria. E muitas vezes, com uma simples pesquisa, já seria possível desconstruir totalmente essas mentiras ou meias-verdades, porque o que acontece nesses casos é que você por repassar ou mesmo acreditar nessas coisas, apenas se prejudicará com isso. E por acreditar em informações distorcidas, isso pode te levar até mesmo a tomar uma decisão errada. Logo, você tem que parar de ser tão sem noção e passar a se questionar sobre as coisas que aparecem diariamente para você. Afinal, se você desconhece de uma área, sobre digamos como ganhar dinheiro na internet, isso fará com que você seja facilmente enganado se ficar acreditando nas coisas que aparecerão para você